Como é que é feito o manejo das podridões radiculares? Então, o manejo normalmente é feito através do plantio de variedades resistentes, né, que aí depende da região, de cada região né, tem, tem suas variedades, ok? E da correção do solo também, né? a gente sabe que um solo bem cuidado, um solo com bastante matéria orgânica, você está ali estimulando a o crescimento microbiano, né, a competição, a partir do momento que você estimula a competição ali da microflora, né, que a gente sabe que o solo é um alguns chamam até de que é um organismo vivo, né? É aqueles realmente idealizadores, mas a gente só a, a, na realidade a gente sabe que o solo é um é um ambiente em que você tem ali inúmeros microrganismos, actinomicetos, existe muita vida. Então se você adiciona muito matéria orgânica ali, você vai aumentar a população daqueles micro-organismos habitantes do solo, vai aumentar a competição por oxigênio, competição por espaço. Isso aí você estará reduzindo a população desses patógenos que causam as podridões radiculares. Então, por isso que o cuidado com o solo, ele é muito importante no caso dessas doenças que são veiculadas por ele, né? Use manivas sadias, né? Que a gente bem sabe disso. Utilizar manivas sadias, a drenagem é eficiente, né? Ela é muito importante, né? o, principalmente porque é, essas podridões, principalmente a podridão mole, que é veiculada por fitófra e por pítio, né? que são fungos que se disseminam rapidamente pela água. Os seus propágulos, né? que são os conídeos, são os zoósforos, que eles têm flagelos, então eles têm uma facilidade muito grande de disseminar pela água. Né? Então, por isso que a drenagem é bem importante. O plantio em camalhão também rotação de cultura, e o Hogan, né no caso de, de quando é feita a inspeção, né, se o produtor, o pequeno produtor detectar ali aquelas plantas que são suspeitas, né, então é ideal que retire aquelas plantas, né, que, que faça a eliminação delas.